Salve, salve rapaziada, beleza? Samu, aberto aqui no vídeo de hoje vim trazer outro vídeo aí. No vídeo de hoje vim trazer outro vídeo aí, muito bom, né? Rapaz, minha introdução é cada vez melhor, né? Continuando, eu vim trazer um vídeo aí do jogo aí, Limbo. É, vendo como é que ele roda aqui no processador aí, 5.24.0. 6 gigan ganha, placa de vídeo integrada aí. De... Intel HD2000 Graphics Ela é integrada ou é dedicada, não lembro Eu realmente não, nunca pesquisei qual, qual a deno, acho que é a denominação... Isso, sei lá Eu nunca pesquisei isso daí, não, então não sei se é integrado ou é dedicada, não lembro Eu sei que é a placa de vídeo que tem no processador aí 52400 é, Bem, eu consegui jogar esse jogo aqui a, entre 30 e 40 fps, deu pra jogar lisinho Joguinho muito bom aí, recomendo vocês comprarem. Se vocês nunca jogaram. E basicamente é isso, um vídeo que não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que trazer nesse tipo de conteúdo, que é basicamente trazer e ver como é que rodou, né? Se travou ou não. E é, eu acho que é, é isso mesmo. Vai acabar o vídeo por aqui. É, se vocês quiserem mais jogos aí, é, deixa aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros jogos que eu já gravei aí, tem uma playlist no comentário fixado ou no, na descrição ou nos cards, não sei. É, que é testando jogos em PC fraco, acho que é o nome da playlist, não sei. Bem, mas é isso aí. Muito obrigado por assistir falou!